Olá, companheiro e companheira. Que tipo de formação política nós precisamos para estarmos cada vez mais conectados com os sonhos e as lutas do povo brasileiro? Essa é a grande pergunta que mobiliza a Conferência Nacional Paulo Freire de Formação e Educação Política do PT. Mas para ela acontecer, você precisa preparar aí no seu município e na sua zonal a fase de debates. Portanto, nós conclamamos a todos Façam as conferências locais e municipais e se prepare para nos encontrarmos na Conferência Nacional Paulo Freire. A Nova Primavera já começou no PT. Nova Primavera. O PT quem faz é você.